Fala pessoal, mais um The Watch Austrália começando pra vocês. Eu tô gravando um vídeo aqui no carro, porque eu não tô tendo tempo pra parar em casa pra poder gravar vídeos pra vocês desde que eu cheguei no Brasil. Então, esse vídeo é pra explicar pra todos vocês o que que tá acontecendo, por que, que eu tô no Brasil, por que, que eu vim pra São Paulo e por que, que eu saí da Austrália e novidades pra vocês para esse ano, pra Twizy, pra minha vida. Então, se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Música nos começos, né? Cheguei em São Paulo na semana passada na segunda-feira, ah, a gente passou três dias em Doha, no Catar, que foi muito legal, vocês que acompanharam nas redes sociais viram aí as minhas fotos com o camelo ah, no deserto, enfim, foi uma viagem super bacana que a gente fez pra Doha, foram três dias de conexão é, que também me ferraram um pouco quando eu cheguei uh, em São Paulo porque eu, o jet lag pra mim é uma coisa muito ruim então eu passei muito mal de segunda pra terça, peguei uma desidratação ferrada, então não consegui trabalhar, foi um dia perdido pra mim, o dia que eu cheguei e o dia seguinte, então foi um dia extremamente perdido tive que ir no médico, enfim, foi horrível mas não é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo o que, que eu tô fazendo nesse vídeo, galera? Por que, que eu estou em São Paulo? tô em São Paulo por um ótimo motivo na verdade, uh, eu tô em São Paulo pra poder abrir a unidade da Tweezy, que vai ser o Head Office, na verdade, né? que vai ser o nosso o, o nosso QG aqui no Brasil então para facilitar para vocês que querem fechar o seu intercâmbio com a Easy, a gente tem um CNPJ aqui no Brasil agora ele tem uma conta no Brasil, ah, eu vou ter consultores aqui, eu já contratei um consultor para trabalhar comigo na Twizy São Paulo ah, então todos os processos que vocês quiserem fazer com a gente pessoalmente, vocês vão poder fazer aqui em São Paulo, Para quem não é de São Paulo a unidade de Brisbane, ela continua funcionando normalmente, o Douglas é o nosso diretor comercial agora, para vocês que já conhecem o Douglas né, que trabalhava no nosso Customer Service virou nosso gerente de vendas Agora ele é o diretor da Twizy na Austrália, então o Douglas virou nosso diretor lá, juntamente com o nosso time de consultores, a Carol continua trabalhando no nosso financeiro, mas a unidade de Brisbane continua funcionando normalmente, então o mesmo suporte que vocês tinham antes, vocês vão continuar tendo, não só, não só porque eu não tô lá que as coisas não vão funcionar, funciona normalmente, então nada mudou, a unidade de Brisbane tá lá, bonitinho, funcionando, tá, o Douglas vai lá ajudar vocês quando vocês chegarem, vai buscar vocês no aeroporto, vai ajudar com conta no banco, enfim, vai ajudar vocês com tudo que vocês precisarem chegando lá. E eu voltar em São Paulo para poder fechar pessoalmente intercâmbio com vocês, então olha que bacana, para quem está em São Paulo vai poder falar comigo ou com algum consultor meu aqui de São Paulo pessoalmente para quem está fora de São Paulo as vendas por Skype continuam, então vocês podem ser atendidos tanto pela unidade de Brisbane, quanto por alguém em São Paulo por Skype, então se você não é de São Paulo, não se preocupa, pode continuar mandando e-mail para o info.com e a gente vai te ajudar a ir para a Austrália Uh, ou, ou, ou pelo escritório de São Paulo, ou pelo escritório de Brisbane, tá? Então eu saí da Austrália por pura e exclusivamente vontade de fazer a Twizy crescer, a Twizy funcionar, nada a ver com o meu visto, nada a ver com que eu não gosto da Austrália, nada a ver que deu, nada deu errado na Austrália, não tem nada de errado com a Austrália nem eu com a Austrália, tá tudo certo gente, eu só saí justamente por causa da empresa. E uma grande novidade também é que nós também vamos abrir uma empresa em Vancouver, no Canadá então a ideia é que o Douglas continue tocando a, a, a, Twizy de, da, da, a Twizy de Brisbane a Twizy da Austrália eu vou ter um sócio aqui em São Paulo também para tocar a Twizy Brasil e depois posteriormente eu tô indo pro Canadá, o LMIA, que era o processo mais difícil do Canadá pra gente a gente já foi aprovado, então agora a gente tá a few steps away de conseguir um visto de residência pro Canadá também né, então isso vai ser uma parte bem importante da nossa vida, o Canadá é um grande mercado de intercâmbio também e a gente vai explorar esse mercado junto com vocês, por enquanto a gente ainda não tá trabalhando com o Canadá 100%, a gente está estruturando ainda a Twizy para poder receber uh, as pessoas que querem ir para o Canadá também, não só a Austrália, tá? mas para o futuro a gente vai começar a trabalhar com os Estados Unidos também, com Nova Zelândia já temos algumas escolas e tudo mais, mas também não é um grande mercado que a gente trabalha ainda, então o nosso carro forte ainda é Austrália e daqui a pouquinho... Canadá, Vancouver, Toronto, então as das principais cidades do Canadá, então pra você que tá pensando em ir pro Canadá pela Tuesday também, chegou a hora, eu vou ficar um tempinho aqui no Brasil até o final do ano uh, e aí depois a gente vai pro Canadá, abrir a empresa de Vancouver e aí de lá a gente vai ver o que, que a gente vai fazer eu chegando em Vancouver, a gente vai fazer a mesma coisa na verdade que eu fiz com a Austrália, então eu vou fazer vídeo de tudo de transporte, da cidade, dos costumes da cultura, de tudo que vocês quiserem saber sobre Vancouver, exatamente como eu fiz ao longo desses quatro anos em Brisbane Austrália, então eu espero que assim uh, vocês continuem acompanhando, eu tenho muito vídeo da Austrália ainda que eu vou soltar que a gente gravou, tem mais de 30 vídeos da Austrália então ao longo desse ano eu vou continuar soltando vídeos da Austrália, então você vai ver um pouco da minha vida no Brasil um pouco da Twiz aqui no Brasil e depois posteriormente um pouco da minha vida aliás, muito da minha vida em Vancouver hoje é dia 2 de março estamos hoje ainda numa fase de fechar o escritório ver aonde vai ser, eu acredito que vai ser na região de Perdizes aqui em São Paulo então vai ficar próximo do Metro Barra Funda fica bem no meio entre o Palestra Itália Palmeiras e o Pacaembu, então fica bem no meio dos dois estádios ali, então a localização é bem legal, uh, vocês vão poder ir lá, tem vaga de garagem para estacionar, se for nesse escritório que a gente está fechando tem vaga de garagem, tem tudo lá, então vai ser bem bacana. Uh para quem quiser falar com a gente pessoalmente. E um negócio bacana é que eu também tô planejando é o seguinte, uh, para quem vai no escritório de São Paulo, eu vou, na verdade, criar uma experiência. Então, eu trouxe muito Tintan, trouxe Vedemai, trouxe um monte de coisa da Austrália para vocês poderem experimentar no Office. Então, para quem vai lá fazer cotação com a gente, vai poder sentir um pouquinho do gosto da Austrália também. Então, esse é um diferencial que eu resolvi criar para vocês que vão lá falar pessoalmente com a gente. Então, a ideia não é só que vocês vão lá e fazer uma cotação, como vocês fazem com qualquer agência. A ideia é que vocês experimentem um pouco do gosto da Austrália e sintam o que que vocês vão ter antes de vocês chegarem no país, então vai ser bem, bem bacana. Um outro ponto também é que a gente vai atender por horário marcado, tá? A gente tem recebido muito e-mail, muito inquire, então assim que o escritório estiver aberto, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um tour do escritório, vou mostrar pra vocês e aí vocês podem mandar e-mail pra mim, que quem quiser falar comigo, a gente marca um horário e vai ser um prazer poder atender vocês, vai ser um prazer poder fazer cotações, ajudar e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas são as novidades, muita gente tava me perguntando, então espero que vocês agora tenham entendido o que tá acontecendo na minha vida e se tiver Qualquer dúvida, manda e-mail pra gente. Quer fazer sua cotação? Manda no info.com. Eu vou atender todos vocês, meu time de consultores vai ajudar vocês também. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo pra vocês e tchau.